pessoal, tudo bom? <risos> Tô aqui me ajeitando aqui com esse microfone aqui que meu microfone fininho lá não tá muito bom não, mas vamos que vamos Bom, sou o William Silva é, Esse aqui é o tutorial da música Labareda do Jefferson e Sueli, tá? Esse tutorial vocês escolheram, né? Tá ruim de eu olhar para frente com esse microfone aqui Vamos ver se assim melhora Pronto, então, esse é o tutorial da música Labareda, tá? Do Jefferson e Swellen. Essa escolha foi feita por vocês, inscritos do canal, na live que eu fiz ontem de manhã, tá? Inclusive, eu tô entrando todo dia ao vivo aí, de manhã aí, com um quadro aí, Bom Dia Tecladistas, né? A gente fica batendo um papo. Bom, vocês pediram, aqui está o tutorial, certo? Tô usando aqui um piano, tá? Vocês estão vendo que o meu piano tá meio incrementado aqui, né? É um piano, ele tem dois pads, ou melhor, esse aqui tá com um pad e tem uma guitarra também aqui, ó. Tá? para você fazer aquele clima no Worship, certo? Bom, vamos lá. Música razoavelmente simples, tá? Então acredito que vai ser um tutorial até curto. Né? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo, tá? Bom, não tem introdução. Você segura aqui o Dó sustenido menor, tá? E aí já entra cantando, né? Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos De poder Eu mandarei o consolador E quando vier Ele dará graça e temor Tá vendo? Eu tô usando justamente esse timbre Pra dar o clima da música, tá? Quais são os acordes? Dó sustenido menor mi maior, sol sustenido menor, beleza? Aí vai fazer de novo, né? dó sustenido menor, mi maior, já ia falar mi menor, sol sustenido menor, tá? Se você não tiver esse monte de parafernália que eu pus aqui na, no piano aqui <risos> E tiver um piano mais simples, né? Você pode vir na pulsação, tá? Tá vendo? Então, ó, dá pra você tocar tranquilo Só fazendo essa caminha aqui, tá? Apesar que na música nem isso tem, né? Eu tô fazendo aqui um... Um, dois, ou... Um, e dois, e três, e quatro. Fazer devagarzinho pra você poder ver, ó Um, e... 2 e, 3 e, 4 e, beleza? Então, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, tá vendo? Dá certinho, tá? Mandaria o um consolador, quando vier, ele me dará graça e temor. Agora os cachorros estão no estúdio aqui, atrapalhando a minha gravação. Pronto, agora que eu já toquei os bichos para fora do estúdio, vamos continuar. Então. Cadê o mandarim, o consolador? E quando vier ele dará graça e temor? Aí agora vai vir a outra parte da tá? outra parte. São. Vamos lá. Lá maior. É, uns desistiram, voltaram para casa. Lá maior, né? Dó sin menor. Mais 120 ali ficaram. Quando de repente. Mi maior, tá? Ouviu-se um som e dos quatro cantos, si maior, tá? O vento soprou, beleza? Então vamos pegar essa parte de novo: ó. Lá, Dó sustenido menor, Mi maior, Si maior, beleza? Pode ser feito daquela forma lá, como eu falei ainda agora, né? Ok? Essa aqui é a segunda parte, e eu até falava disso hoje na live, né? De você decorar música por partes, tá? Então essa aqui é um grande exemplo. A primeira parte do ficar em Jerusalém, que é Dó sustenido menor, Mi e Sol sustenido menor. A segunda parte, que é uns desistiram, outros voltaram para casa, vai ser o quê? Lá, Dó sustenido menor, Mi maior. Si Maior, beleza. Esse timbre aqui, tá? Gente, que eu tô usando é do main stage que eu montei para o meu uso próprio. Tá, ainda estou aí avaliando se eu vou vender. Tá, não tô querendo muito, não, porque é uma coisa muito pessoal aqui. Que é uma coisa que eu queria fazer para eu usar, né? Mas vamos ver. Aí tem gente querendo comprar, aí mas eu não passei para ninguém ainda. Tá, eu sampliei tudo. É, beleza então fizemos essa parte aqui né do uns existiram voltaram para casa mais 120 ali ficaram quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou aí segura um pouquinho Agora vem a parte do é, vem como labaredas de fogo que vão ser quatro acordes tá dó sustenido menor lá maior mi maior Sol sustenido menor Beleza? Aí canta ó. Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Beleza? Repete, né? Vem como labareda, vem como labareda tal. E aí vai ter uma passagem aqui tá? Todas as passagens são essa parte do labareda Já vou te adiantando que vai ser isso aqui, né? É... Beleza, ó, então ó, sobre o dó sustenido menor, vai rolar isso aqui, ó. beleza? Então ó, dó sustenido, ré sustenido, mi dó sustenido tá só que oitava Ok aí no lá vai ser a mesma coisa ó. Tá, ó. beleza no mi tá que pode ser aberta aqui ou fechado você vai fazer só o si aqui oitavado. Ó. e no dó sustenido o sol sustenido menor você vai manter o Si aqui, ó. Vamos lá, hein, ó. Tá vendo? Beleza? Aí vai vir agora o resto da música, né? Aí vai vir agora aqui, ó. Depois desse solo, né? Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos, o vento soprou a mesma coisa, tá? Volta pro derrama, derrama, labaredas de fogo, derrama, labaredas de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Depois, vai vir uma administração, ou melhor, a ministração era antes desse Labareda. Aquela ministração que ele faz é exatamente isso, tá? Ele faz a ministração em cima dessa sequência de acordes aqui do Labareda de fogo. tá? Depois disso, vai vir a outra parte que vai ser... Vem com teu fogo, é, cadê? Reacende a chama só pro teu vento. Bem nos inflama, Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Então vai ser Fá sustenido menor. Beleza? Dó sustenido menor. Mi maior. Ó, oh, dá certinho, né? Sol sustenido menor. De novo. <risos> Fá sustenido menor. Dó sustenido menor Mi maior Sol sustenido menor Beleza? Aí, agora que vai vir a graça Aqui eu achei esse final legal é, O Vem como Labareda de Fogo Vai mudar a sequência do acord dos acordes no final tá? Então eu vou passar pra vocês aqui Então vai vir, ó Dó sustenido menor Vem como Labareda de Fogo Si Vem como labareda de fogo Fá sustenido menor E pousa sobre cada um de nós Sol sustenido menor Pousa sobre cada um de nós Repete Vem como labareda de fogo tá? Dó sustenido menor Si Vem como labareda de fogo Fá sustenido menor E pousa sobre cada um de nós Sol sustenido menor E pousa sobre cada um de nós Pra finalizar vai ser Lá Vem com labareda de fogo. Depois Si. Si maior, tá? Vem com labareda de fogo. Dó sustenido menor. E pousa sobre cada um de nós. E depois Si. E pousa sobre cada um de nós. Tá? Cantei meio desafinado, mas é isso. E aí acaba nesse Si maior aqui. Beleza? Considerações, tá? É, Para você não ficar tocando o um acorde chapadão assim, né? Quem é aluno do curso teve lá um, o acesso a uns dedilhados de worship, né? Então, a ideia poderia ser aqui, ó, tônica e terça dos acordes, ó, ou terça e tônica, né? vem com a barilha. Poderia ser terça e quinta, tá? Vem com a parede... Ah, quinta e terça, né? Vem como a parede de fogo, Vem como a parede de fogo, E posa sobre cada um de nós E posa sobre cada um de nós Beleza? E aí também poderia ser a terça oitavada, tá? Então você vai pegar dó sustenido menor A terça é Mi, né, ó um ó, tônica, terça e quinta, tá? Então a terça aqui é mi ó vem, como disso, vem com a parede de fogo, Vem com a parede de fogo E só cada um de nós Beleza? Passou o pitbull aqui atrás, né? <risos> Bom vocês pegaram então assim dá para fazer várias coisas na música para não ficar só tocando um acorde chapadão e ele tá passando aqui de novo daqui a pouco ele aparece entendeu então é cadê aquela parte uns desistiram ó, uns desistiram você usar essa ideia da terça oitavada, tá? Sim. Meu, você faz um arranjo legal pra caramba, beleza? É, aí lá no curso eu explico mais é, sobre o encadeamento, né? Nessa ideia do worship, né? Tipo, deixa eu ver aqui. <música> vários caminhos ali. tá vendo então eu explico isso aí lá no curso com mais detalhes né em duas aulas que eu fiz de worship lá é, para os alunos VIP tá bom gente é, só queria lembrar que a cifra dessa música tá que eu escrevi tá aqui na descrição também beleza temos a apostila com cifras temos o link do meu curso para vocês tornar aluno e ter acesso a esse material que eu acabei de citar aqui temos também o e-book Destravando as Teclas, link tá na descrição, tem um monte de coisa na descrição aí, tá? Queria mandar um abraço para todo mundo aí que participou da live ontem, hoje, né? É, e vamos, vamos manter firme aí, hoje o pessoal tava falando lá sobre fazer uma playlist das músicas do Gabriel Guedes, acho que foi o Alok que falou. Bom, vamos estar vamos tá estudando isso aí, tá, pessoal? E vamos fazer, vamos fazer um monte de coisa aí, tá bom? Um abraço para todos. Todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!